DJ, vem com nós, paizão! Ei, ei, ei, ei, já. aham, você ó, só tem duas opções. Qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? As opções e o que que cês vai optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E mano bonito sabe amigo eu vou de terno Você puxa grifo puxa o seu pé para o inferno Entendeu? Uh, uh, uh. Esse cara que perdeu tô fazer rima infelizmente mano Você não locomoveu? Então Aqui eu vou locomovendo Esse cara aqui não tá movendo Agora tá perdendo Independente de tudo aqui cê vem de salto Hoje cê desce na porrada vai descer do palco Independente disso aqui você sonha alto É iniciante então eu vou passar um tal você pode até tentar fazer rima, você é fraco. Em questão de rima eu chego e me adapto. Tu sabe por quê? Esse cara aqui no Free vai tentar fazer rima comigo, você vai cair. Você pode até ser o Killer B, mas você tinha que ler pra hoje estar aqui. Mata ele, mata ele, mata ele. MC iniciante, é isso que você vem falar, parceiro, cê não passou a informação, lógico que sou iniciante, comecei agora como se sente tomando uma nova geração Me explica, parceiro, cê tá ligado, bagulho é louco e olha só Essa que é as ideias, vai me jogar no chão, não me preocupo, eu desço desse foco E te mato perante a plateia Porque você é fraco, eu subo de novo Pra provar que hoje o Guilherme não vai tomar toco Porque o bagulho é louco, cê tá ligado? Depois de hoje o meu House vai sair daqui de Skyline Só que o bagulho é louco, não vai pra Buenos Aires Porque bagulho é louco, eu vou ter que te falar Eu sou pior que Buenos Aires, eu sou pior eu sou o pior que vai fazer o seu pulmão parar oh, oh, oh, oh, oh. se dois MC vai partir pro Bang Bang, o que vocês querem ver? se dois MC vai partir pro Bang Bang, o que vocês querem ver? Cê falou que eu tenho que ler mais, essa é a verdade Parceiro, cê tá ligado que eu não te admiro Bagulho é muito louco, eu chego e me inspiro eu não tenho que ler mais, eu tô, tô lembrando o livro Mas tá tranquilo, tá suave Independente da travada, eu sigo aqui te aniquilando Por isso que Bruno chega, casa e ideia é Hoje é o que lê, que vai chegar, tia Sabe como que nós faz? Beleza, meu parceiro Por isso que minha rima é rara Que levei comparado a um de Tchuriki Só que hoje é oito punchline na sua cara Então se se prepara pode vir Porque o bagulho é louco se não segura emoção Você pode ser quem você quiser Pode ser uma jubi ou aqui o bi Só que hoje você vai parar no portão. Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Oh Bye. Bye. Bye. Eu te bato, amigo, no improvisado Sabe que pra você eu não dou recado Milhouse, cê pode parar ou arrombado Eu sou bate porque eu represento os skatistas do telhado Coisa que cê não pode, comigo você se fode Tentou fazer rima, moleque, cê tomou safode Sabe por que você é que não tem sorte? Desceu e subiu, da hora a decorada da morte Já passou a fita de caô tô fazer rima, mano, mas agora cê não Sabe por que esse cara aqui não é bacana? Você fala de massa, Guilherme e amassa igual massa italiana. Entendeu? Esse cara aqui é fraco. Agora, aí em questão de time, mano, eu não me adapto. Porque aqui eu sou maldino, eu sou incrível. Tipo do meu lá, mas rimando aqui, você é mal de nível. Aí, esse terceiro aqui não convenceu ninguém, tá ligado? Aí, vamos pra votação então, certo? Quem gostou das rimas do Killer Bee, faz barulho! Quem gostou das rimas do Guilhermão, faz barulho! Guilhermão tá na próxima fase, é isso família! Satisfação total, parabéns aos MCs!